Abertura dos trabalhos 1. Agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade de mais um trabalho de amor e fraternidade universal. 2. Pedir licença para iniciar o trabalho através da prece Pai Nosso. 3. Leitura de um pequeno trecho do Evangelho, sem comentários. 4. Prece das Fraternidades Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mensageiros Celestiais, Auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Deus nosso Pai, Criador nosso, Fonte Eterna de Amor e de Luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. 5. Procedimento para a harmonização e ativação dos chakras. Agora vamos descendo os braços com as palmas das mãos voltadas para a Mãe Terra, captando a energia primária, telúrica, que penetra através dos nossos pés, vai subindo pelas nossas pernas, ao longo da coluna, passando pelo cérebro, iluminando-o. O excesso de energia sai pelo chakra coronário. Posicionamos a mão esquerda na base da coluna, interceptando essa energia. Com a mão direita, vamos ativando os chakras, iniciando pelo Esplênico, com a cor laranja. Solar, com a cor verde. Cardíaco, com a cor rosa. Laríngeo, com a cor azul. Frontal, com as cores amarela, dourado e índigo. Coronário, com as cores violeta e branco. Outras cores poderão ser sugeridas pela intuição momentânea. 6. Vamos entrando em sintonia com os nossos mentores, com os mentores desta casa, com os mentores da apometria, pedindo que possamos ser dignos trabalhadores e humildes instrumentos da espiritualidade divina. 7. Vamos vibrando muito amor a todos os nossos irmãos que por aqui passarem, encarnados e desencarnados, pedindo a Deus e a Jesus que possam receber os lenitivos necessários para o equilíbrio espiritual e material. 8. Vamos pedindo ligação com as equipes espirituais de guarda e proteção, de limpeza e higienização, dos médicos e dos auxiliares, as diversas fraternidades, hospitais e creches. 9. Ativação dos campos de força. Pirâmide inferior na cor rubi. Impulsos. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Ativando a cor rubi da pirâmide inferior. Impulsos de 1 a 7. Pirâmide superior na cor azul. Impulsos alfa, beta, gama, delta, epsilon. Ativando a cor azul da pirâmide superior. Impulsos de 1 a 7. Cruz crística no topo da pirâmide superior, na cor rubi. Impulsos de 1 a 5. Cruz crística em todas as aberturas da casa na cor rubi. Impulsos de 1 a 7. Esfera de aço magnético envolvendo todos os campos já criados. Impulsos de 1 a 7. Anel de aço magnético envolvendo a esfera. Impulsos de 1 a 7. Muralha magnética num raio de 500 metros com a inscrição da oração Pai Nosso em hebraico. Impulsos de 1 a 7. Pilares de luz ao norte, sul, leste, oeste. Impulsos. Cor verde, esterilizando toda a área de trabalho, impulsos de 1 a 7. Vento solar, removendo todas as energias negativas ao trabalho, impulsos de 1 a 7. Ativando outras cores harmonizantes, violeta, dourado, azul, rosa, fixando essas energias com branco cintilante. 10. Ativamos neste momento os meios de comunicação com os hospitais espirituais e também os meios de transporte tais como esteiras, escadas, tubos de luz, etc. 11. Desdobrando todos os médiums, impulsos de 1 a 7, colocando-se todos os corpos espirituais ao lado do corpo físico, preparando-se para subir ao hospital e assumir os postos de trabalho, impulsos de 1 a 7. Algumas casas podem enviar os médiuns para uma câmara onde trocam as vestes espirituais. Em um caso, os médiums são enviados para a Câmara Dourada e, posteriormente, para a Casa de Jacob. Em outro caso, os médiums são enviados para o Mezanino para a troca das vestes espirituais e, posteriormente, para o Hospital Amor e Caridade. Ao término dos trabalhos, se faz o inverso. 12. Checando o Ambiente Poderá ser pedido que os médios videntes verifiquem a harmonização do ambiente neste trabalho. Pode-se ativar um branco leitoso, impulsos de 1 a 7, que tem a particularidade de criar um contraste para melhor visualização.